Olá galera, tudo bem? No My Day de hoje, além de mostrar algumas coisas e falar também de algumas coisas que passaram durante essa semana Queria comentar sobre curva de aprendizado Vou mostrar também um gimbal que eu comprei já há mais de dois meses Usei pouco ainda e vou falar das questões positivas e negativas que eu encontrei do gimbal. Feiotec G6 Plus. Vou mostrar uma frase de um evento que eu participei na empresa que eu trabalho. Eu quero comentar com vocês também. É comigo mesmo. eu queria mostrar para vocês. Esse quadro que tem essa frase aqui do evento que eu participei da empresa. São vários cards que existem dentro desse quadro e hoje eu vou, mostrar, vou falar sobre esse. Seja a mudança que você quer ver, transformação. Pense nisso. Vou comentar sobre essa frase e o que eu penso dela. Vem comigo. de aprendizado, eu quero até aqui deixar essa pergunta para o Giovanni poé se puder me ajudar, que tem muito mais experiência do que eu nessa questão de audiovisual, o Lucas PKTA, casal Rec, que eu tenho me inspirado bastante, é o seguinte ó, eu comprei uma Sony A6400, veio com a lente do kit mas aí pesquisando eu vi que a lente 16mm da Sigma é uma excelente lente, eu estou filmando com ela agora. Só que na hora de fazer o Chroma Key, o Giovanni Poé indicou e comprou. Eu também comprei aquele kit de rebatedor de 1,80m por 1,20m, que são 7 em 1. Ele tem o prata, ele tem o branco, ele tem o preto, ele tem o azul, ele tem o verde e tem o difusor também central, que seria para facilitar a minha vida na hora de aplicar a técnica de Chroma Key. Mas vocês acreditam que? mesmo com tudo isso eu não estou conseguindo é uma dificuldade muito grande de fazer os enquadramentos por exemplo, se eu ficar o corpo todo aqui e colocar o chroma aqui atrás de mim é, apesar de ter 1,80m ele daria mas como eu não estou conseguindo fazer esse enquadramento é, eu teria que ficar muito colado no chroma aqui para ele, ele preencher o meu, a minha silhueta e aí se eu fico colado quando eu vou tentar tirar o chroma key no software de edição, eu sofro demais e não consigo. Vaza muita luz do chroma key para mim. Se eu fico distante, como tem que ser do chroma key, um metro, eu não consigo ficar enquadrado dentro da, da área azul ou área verde. É assim que a gente faz as filmagens para depois tirar no software de edição. Queria que vocês me ajudassem nisso, francamente, me ajudem. Giovanni Poel e Lucas... Que tipo de lente que eu tenho que usar para poder fazer esse enquadramento? Eu, tenho, eu vi também, eu aprendi, eu gosto aqui de, de dar nome aos bois, né? Eu aprendi sobre como aqui um pouco com o Ozzy. Só que o Ozzy eu vi que ele não gosta muito de fazer cromaquia. Muita gente não gosta, mas eu também não gosto. Só que eu sou obrigado porque eu não estou tendo tempo de fazer algumas externas. E muitas vezes não tem o fundo adequado para aquele tema que eu estou fazendo de vídeos para empresa. Então eu tenho que fazer o chroma key. E, mas ele me ensinou alguma coisa e ele estava enquadrado perfeitamente dentro do mesmo difusor que eu tenho, que eu comprei. Agora qual o lente que você estava usando, Ozzy? Me diz aí. Porque aqui eu estou usando 16 milímetros, eu tenho que ficar muito distante e colado no fundo. E se eu fico numa distância boa do chroma aqui, eu não consigo ficar enquadrado dentro da área verde ou azul. Me ensine aí, na realidade é isso mesmo que eu preciso aprender, beleza? Então no meu vlog de hoje eu queria deixar isso registrado Vocês viram um pouquinho do meu começo de dia, do meu café Que ficou muito bom E também eu queria solucionar essa, esse problema que eu tenho De fazer o um enquadramento, qual lente que eu tenho que usar Dá pra usar a lente do kit e aí ajustar ali Só que a lente do kit não é tão clara igual essa 16mm qual o que eu usaria para fazer um chroma key adequado? Eu sei que não tem ligação direta com o chroma key, mas para ter um enquadramento menos defeituoso ou dificultoso. A frase, seja a mudança que você quer ver, a gente poderia resumir numa frase. A única pessoa que você consegue mudar é você mesmo. A gente quer que os outros mudem, que os outros façam diferente que os outros deixem de fazer uma série de coisas, mas muitas vezes a mudança maior que deve acontecer é no nosso olhar, no nosso tratamento, como a gente enxerga o mundo, para que também a gente não acredite que o único paradigma seja o nosso. A palavra paradigma muitas pessoas utilizam da forma errada ou não conhece o verdadeiro sentido. Paradigma é um pensamento sobre algo, é uma uma certeza sobre algo. Isso não é ruim. O ruim do paradigma é quando você acredita que somente o seu é válido e verdadeiro. Isso não é uma verdade plena e constante. As coisas mudam, evoluem e a gente deve mudar o nosso paradigma assim que a gente verifica que ele ficou obsoleto ou não se aplica mais àquele momento, aquela fase, aquela história, aquele contexto. A gente pode usar muito os paradigmas da ação civil, da mecânica, hoje com a mecatrônica, hoje com a eletrônica avançada. Tem muitas coisas que a gente tinha um paradigma a respeito hoje são feitas de outra maneira com outros paradigmas. Então isso tudo está ligado. A questão de você ter paradigma, a questão de você não conseguir mudar ninguém além de você mesmo. Primeiro comece por você. Essa frase nos ajuda nisso. Seja a mudança que você quer ver. Agora, outra questão importante. A curva de aprendizado, cada um tem a sua curva de aprendizado, eu acredito nisso. Cada um tem seu tempo de aprender, tem a sua maneira de aprender. Uns são mais visuais, outros são mais auditivos, outros são mais é, contextualizados, outros são mais é, repetitivos, na realidade, são várias técnicas de aprendizado. E algumas pessoas precisam de todas, outras precisam de uma ou de outra. No meu caso, no aprendizado do audiovisual, eu preciso repetição, eu preciso fazer muitas vezes, até aquilo fazer sentido para mim. É assim que eu tenho feito na questão de aprender a editar vídeos, a captar as imagens. Essa aí é mais uma imagem que eu estou captando aqui. Estou com um difusor aqui na minha frente, uma fonte de luz, que é a Key Light, a luz principal. Somente ela. Estou sem nenhuma backlight, tô, inclusive estou editando esse vídeo que você vai assistir daqui a pouco. Esse vídeo vai fazer parte da minha edição, que tá aqui na minha timeline. E eu tô falando dessa cuba de aprendizado porque o DaVinci Resolve é um software maravilhoso, gratuito, que veio fazer frente aí pros grandes, né, Adobe Premiere e outros mais. Final Cut, Power Direct, sei lá, Vegas e muitos outros. Então ele veio fazer frente para esses softwares de edição, ele é gratuito utilizado pela maioria das empresas que hoje fazem a maioria dos filmes no mundo. Eu baixei ele, estou utilizando, é o terceiro vídeo que eu estou editando com ele. Você vai ver que existe ainda algumas diferenças de um take para o outro, porque eu faço algumas experiências e depois não consigo voltar atrás e ah, eu deixo assim mesmo, porque depois eu corrijo no próximo vídeo. O Giovanni me disse o seguinte, Romildo, os 500 primeiros vídeos são assim mesmo, então eu devo estar nos meus 500 ainda, dentro dos 500. Depois que eu passar essa, essa medida, talvez os meus vídeos fiquem bem melhores, beleza? Falar do último assunto do My Day de hoje, que é esse gimbal, estabilizador, né? Aqui, não sei se você tá conseguindo ver bem, tá um quadrado aqui para você. Ele é o Feiyu Tech. G6 Plus, comprei pensando nessa Sony A6400 que eu comprei ele funciona com as suas devidas proporções limitações, ele foi feito para um determinado peso e tamanho de câmera, eu sei disso ele falou que aguentava uma câmera como essa minha, e aguenta só que como eu comprei uma lente 16mm, ela é mais pesada e é maior, e aí ele sente um pouco na hora de estabilizar, o motor principalmente esse motor aqui, ó, que mantém o gimbal, a câmera na horizontal, nivelada, no horizonte, né? ele esquenta bastante, então eu... Eu acho que é um risco muito grande a gente utilizar por muito tempo Então eu recomendo para você, primeira coisa Se você tiver uma câmera como essa, ele serve Mas se você tiver lentes como a minha ou até maiores Não é bom utilizar um gimbal como esse Já compraria, partiria com um gimbal mais avançado O e bill lá, é S né, que o Lucas fez até um review Esse seria ideal Então junta mais uma graninha e já parte pro próximo nível né? Esse é muito bom, você pode colocar GoPro Você pode colocar o seu celular, ele vem com a sapata aqui também se adapta nos tripés da Manfrot, nos tripés universais. Uma pena que ele não veio com, com um tripé como esse, isso aqui eu tinha aqui e adaptei. É, tem uma versão dele que vem, mas esse não veio, eu acho que todos deveriam vir, né? Porque uma hora ou outra você precisa colocar apoiado. Enfim, eu vou utilizar ele por algum tempo e até para eu aprender as técnicas de, de gimbal né? melhor estabilizador e depois eu vou partir para um com certeza um evo s é isso daí gente esses três assuntos que eu queria falar com vocês no my day mostrei um pouquinho do meu dia como foi ali fazendo café eu não frutei ovo eu não é, é o café que todo mundo faz né mas eu não quis me igualar a ninguém porque até porque a qualidade dos meus vídeos ainda não são boas meus b e tudo mais mas eu quis mostrar que dá para fazer né então é isso um pouquinho no meu My Day. Agora eu vou terminar editar aqui e a gente se vê por aí, beleza? Até o próximo My Day. É isso aí.